Fala nação, a gente vai falar sobre o vídeo aqui no canal, falando sobre o Terence no Flamengo a temporada 2023, é rapaz, o Terence está sendo muito especulado aí pelo Flamengo, é isso mesmo Vamos falando sobre esse assunto, mas antes, quero que você se inscreva no canal, deixe teu like Ativa a notificação para você perder nada, tua, inscri tua inscrição e teu like ajuda o nosso canal, tá bom? Então ajude o nosso canal. Faça o nosso, nosso canal crescer, tá bom? Então é isso. Vamos falando sobre Davi Terãs. É isso mesmo. O jogador que está sendo especulado pelo Flamengo. E o jogador, gente, o jogador está na mira do Flamengo. É esse mesmo está na mira do Flamengo. Já a temporada 2023. O jogador está lá no Atlético o Paranaense, claro, né? O Terans. É um jogador muito habilidoso, jogar muita bola, o Terence. E dá trabalho, hein? Dá trabalho pros os adversários também, o Terence. É, mas é isso. É, é um bom jogador, né, cara? O ele apesar que... Porque ele é um bom jogador, porque ele, até que ele analisa bem. Né? É um jogador uruguaio, né? E até ficou fora da... Fora aí da, das, das, dos jogos aí, né? Ficou fora da convocação dos jogos contra Irã e Canadá da, da, da Copa do Mundo no Catar, será em novembro, no dia, 20, no dia 21, né? Que será a Copa do Mundo. Mas é isso, né? É, como é que ele pode, né, cara? Flamengo, Flamengo ele, se contratar esse cara, vai ser uma boa contratação. E claro, né, ele é atacante né, também. Né? E acho que primeiro é, vai ter muita coisa aí pro Terence Ficar no time aí né? é, Vamos ver né Se o Terence vem com o Flamengo aí Vem com tudo aí né? E é isso Falando sobre a situação do Vélez Eu esqueci de falar da situação do Vélez né? Mas a situação do Vélez né? é a seguinte né? O Vélez está numa situação complicadíssima É isso mesmo Está numa situação complicadíssima. Isso porque o Vélez perdeu por 1x0 pelo News os Boys da Argentina por 1x0 no, no, no final de semana. E aí o time está sendo muito protestado pela torcida do Vélez, presidente, diretoria, está sendo muito xingado, muito pressionado. Isso porque o Flamengo meteu 4x0 lá neles, né? Meteu 4x0, meu irmão. 4x0, tu é doido, cara. E olha, tá situação complicada lá, hein? Pois é. Mas, velho, é, se tu acha que o Vélez passa do Flamengo, não passa, meu amigo. Não passa. O Vélez não passa nem a pau. Nem a pau do Flamengo. Entendeu? Então é isso é um time que não tá jogando nada o Vélez vice-lantera pior ataque pior defesa é e o Vélez não vence não vence o, o não vence do Campeonato Argentino desde a quarta rodada desde a quarta rodada gente tá uma situação complicadíssima lá no Vélez hein tá complicado a situação do Vélez lá né e claro, como é que esse time chegou na semifinal de Libertadores? Como é que esse time chegou na final de Libertadores? Dênis, foi sorte? Foi milagre? Foi pressão? Ou foi, é, foi tudo ali já combinado ali? Não, foi na sorte. Foi na sorte que o time chegou. Porque o time eliminou River Plate. Renovia River Plate, né? Ganhou o primeiro jogo 1x0. Aí depois empatou 0x0, deu até um gol anulado lá, que foi, na minha opinião, foi um gol péssimo anulado, que era para ser gol do River Plate, né? Aí depois que era para dar os pênaltis, né? Que, que era ser pênalti, né? Aí depois, depois, aí depois aí tivemos o. O Tajeries sendo eliminado pelo Vélez. Primeiro jogo 3x2. Segundo jogo 1x0 Pro Vélez Na casa do Tajeres E agora pede pro Flamengo né? e, e, a fim, e a semifinal já tá bem aí já Falta dois dias pra semifinal Terça e quarta né? E amanhã já começa o Libertadores né? Com o Palmeiras na prática Mas é isso Que que é isso, cara? Que time é esse, hein? Rapaz, ah, vou te falar, cara eu Vou te falar um negócio aqui Esse Vélez aí não passa pro Flamengo, não Não passa, Bia né? Não passa na minha opinião, não passa. E é isso. Quer que você se inscreva no canal, deixe o teu like, ative a notificação pra você não perder nada. Compartilha pra galera, é muito importante, tá bom? Você se inscreve no canal, deixa o like. O YouTube vai entender que você tá ajudando o canal, tá bom? Faça o nosso canal para ser rumo ao meu inscrito, tá bom? Valeu, fui!